Fala galera, hoje eu tô aqui pra vocês com mais uma gameplay de Minecraft E hoje eu tô aqui pra vocês pra falar um pouquinho sobre datamine, né, que é mineração de dados Aí tem tudo a ver com esse joguinho aqui que vocês estão vendo Bom, vocês já devem ter uma ideia agora do que, que é o datamine, né, que é essa extração de informações Você vai lá, você pega esses dados, você minera eles, você tenta ir atrás de padrões pra você conseguir usar nesses dados de forma mais eficaz e nós tivemos um caso que aconteceu de 2014 até mesmo 2018 foi o caso da Cambridge Analytica não sei se vocês conhecem que ela acabou pegando muitos dados lá do próprio Facebook e é isso aí acabou sendo um maior escândalo aqui como vocês acabaram vendo eles ficaram vazando as informações dos usuários né fizeram esse, todo esse processo de data mining Pegaram as opiniões, os gostos e as preferências dos usuários, aí foram recomendando anúncios, né? Mas o principal que aconteceu é que eles fizeram basicamente uma propaganda política que você não queria. Pegaram seus dados políticos e ficaram fazendo uma campanha lá no, sem você pedir. Isso aí acabou influenciando bastante o resultado das eleições, principalmente dos Estados Unidos. Outro exemplo que a gente tem também, né, que aconteceu um pouquinho mais recentemente, em 2020, que não é nada muito ruim, né, comparado a isso, foi desse outro jogo aqui que vocês estão vendo, que é o Sonic Riders, que a comunidade, né, ela tá ativamente trabalhando em, em torneios e vendo várias coisas assim do jogo, e aí esse jogo aqui que vocês estão vendo agora, eles tentam fazer né com que eles tentam descobrir um pouquinho da história do jogo de como é que era o desenvolvimento e aí como vocês podem ver aqui do lado aqui do lado né nós temos uma versão beta desse jogo que é a fase de testes olha aqui ó como é que ela tava diferente então esse processo todo aí de data mining ela pode ser usado para você pegar informações você tratar elas né que é muito o caso das empresas e no âmbito científico você também pode usar como tem esse exemplo aqui para vasculhar os arquivos né que Olha só a diferença dessa, desse estágio aqui, né? Que é o estágio final que foi de lançamento, e aqui um simples estágio de teste. E aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos de data mining. E como é que é, né? Como é que funciona essa questão do data mining com esses dois exemplos práticos aqui que aconteceram no mundo real. E é óbvio, né? Não se esqueçam aqui de deixar o like e de se inscrever.